se for 2x1 para o Penharol, é uma ordem de 7,50. Fala, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Dá aquela moral, meu amigo, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, me dá aquela força, isso me ajuda bastante a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês de maneira gratuita, fechou? Cara, o vídeo de hoje eu vou trazer um padrãozinho para ambas marcam. É, eu, feijão, não gosto de operar no ambas marcas, eu não me sinto muito confortável, não gosto de de ter que torcer para os dois times fazerem gol. Mas tem muita gente que gosta de, de operar no ambas, é um mercado que bate bastante também. Então, resolvi trazer esse mercado aqui, dessa estratégia, que tem batido bastante, beleza? É, bom, vamos lá. Primeira coisa, eu vou aqui no meu site de análise, tá? Que é para facilitar essa nossa, é, essa nossa visão. Se você não tem um site de análise, eu vou deixar o link desse aqui na descrição. E aí você clica lá, tem todas as informações, fechou? Então, você vai é, selecionar aqui horários horários de novo Pô, desculpa, foi multi horários para ficar mais fácil eu vou deixar aqui no modo, tem o modo compacto que aparecem as quatro ligas e tem o modo completo eu vou deixar no completo que vai ficar mais fácil de vocês verem principalmente para quem vê pelo celular o filtro que a gente vai fazer é esse aqui, ambas marcam sim já está, beleza Não, na verdade a gente vai mudar, vai tirar o ambas marcam Vai colocar gols exatos, 5. Que é para terem saído sair de 5 gols no jogo. Então, a gente vai vir aqui na Sul-Americana e vai selecionar aqui. Tá vendo que todos que estão em verde é onde saíram 5 gols no jogo. Onde que a gente vai entrar? A gente vai entrar aqui, ó. No 13. Vai fazer o, o pé de galinha, né? Então, a nossa base é aqui. Vai fazer 13, 16, 19, 22. Vai fazer 4 tiros buscando o ambas marcam, tá? Então, vou pegar só isso aqui como exemplo, ó. Teria batido. Claro que tem red, tá? Toda estratégia tem red. Então, vamos lá. Aqui também teria batido. É, vamos ver. Aqui também teria batido. Uh, aqui bateu só o over 2,5. Não bateu ambas. Opa. Aqui bateu ambas na, na última. Acho que deu para entender, né? Mas eu vou mostrar para vocês na prática. Então, minuto 13 da Sul-Americana. Vamos ver. Minuto 3 da Sul-Americana. Como ainda faltam 8 minutos para o vídeo começar, eu vou pausar. e Na hora que o jogo for começar, eu volto e faço as entradas aqui com vocês. Fechou? Até breve. Galera, faltam 5 minutos ainda para eu jogo começar. Eu passei só para lembrá-los que eu estou vendendo a minha estratégia. Para quem gosta de operar no over 3,5. São 3 estratégias por apenas 30 reais que você paga uma vez na vida. E essa estratégia ela precisa de um site de análise. Então, você pode é, adquirir esse aqui que eu estou falando aqui para vocês ou qualquer outro, serve com qualquer um. É uma estratégia muito bacana e com esse site de análise, você pode desenvolver é, análises como essa que eu desenvolvi aqui e a gente vai saber daqui a pouco se dá certo ou não. A gente já viu na, no histórico que deu, tem dado certo, tem batido e a gente vai ver na prática daqui a pouco. Mas eu volto em alguns segundos aí para vocês. Bom, galera, faltam aí 40 segundos. Eu vou, como bate bastante bambas ambas marcam, eu vou nesse mercado aqui também. Colocar uma moedinha. Vou só nesses três aqui. É, vamos lá, 0,75. Enquanto o, o jogo rola, eu explico. O que, que significa esse mercado aqui na prática? Se for 1x1, é molde de 5. Se for 2x1 para o Rio de Janeiro, é molde de 6. Se for 2x1 para o Penharol, é uma ordem de 7,50. Ou seja, o time tem que ganhar e os dois fazerem gol. Então, se for 1x1, já está no lucro, já, já deu ruim, já deu bom. Beleza? Mas o mercado é o, o mercado tradicional, né? É o mercado aqui do... Pá, do ambas marcam mesmo, tá? Aqui, é como eu bate bastante, estou testando essa estratégia, vamos ver o que acontece. Uh, uh. precisa de um gol de cada lado, né? Acho que o primeiro tempo vai... Tá com cara de 0x0. Zero 0x0, a a vamos ver se sai dois gols no segundo. Se não sai, a gente continua na... Na segunda linha. No segundo jogo. É, não tá com muita cara de que vai bater, mas vamos esperar o jogo acabar. É, acho que só vai ter mais dois lances, acho que não vai rolar, né? Se ele errar, a gente vai para cobertura. Então, para cobertura. De novo. Vamos, sei lá, com... 1,25, 1,25. 1,25. Vamos esperar para ver. Não é possível, né, Bet? Agora o que a gente tá fazendo aqui pra galera ver: ver Sul-Americana. O padrão tá certinho, É 13, 16, 19, 22. Então vamos lá. Lembrando que eu não tô nem fazendo a conta direitinho, né? O ideal seria ter uma, uma calculadora de ODD. Como se você for operar desse jeito, para fazer certinho. Mas como eu não opero muito nesse mercado, vamos assim mesmo, é mais para vocês, para mostrar para vocês aqui na prática. 20 segundinhos. Vamos lá, Santos e Atlético Mineiro. Para fora. será que vamos pegar uma linha under? Primeiro tempo zero a zero de novo. Vamos ver se sai dois golzinhos no segundo tempo para gente. Acho que não vai bater, vamos pre preparar aqui a entrada. É, não vai bater, tá no último lance de... Nossa, 84, né? Tem bastante tempo de jogo. É, não vai bater. R$2,00. As odds são altas, então acho que tá, tá valendo. Um minuto e vinte. E a última saideira é vinte e dois. Uma checada no celular enquanto a gente espera. vamos ver quanto tempo falta, e galera, como todos os meus, meus vídeos eu não fico editando, não vou ficar gravando mil vezes até pegar o green pra falar que, pô, a estratégia é, é linda, funciona mil, mil vezes, cara, se pegar um red, paciência, faz parte, vocês viram lá no, nos resultados que bate muito, né, bate bastante, então red faz parte da vida, se alguém falar que tem uma estratégia 100% a prova de red exige que o cara esteja bilionário no mínimo. Se é uma estratégia que não tem red nunca. Mas vamos lá, vamos ter fé. A gente pegou duas linhas bem baixas, né? Dois era zero, inclusive. Não deveria ter colocado uma moedinha no 1,5, né? Porque 20 a zero, a chance de bater 1,5 agora é... é bem alta. Fora. Uh. Um do kito Agora a gente precisa de um do Assunção. Assunciona. Vamos lá, Assunção. Faz um golzinho pra gente. Uh. Mais uma bola do Assunção. Bateu o nosso ambas. Agora vamos ver só o que vai acontecer. Tomara que saia mais um golzinho, né? Porque pago uma ordem um pouco maior. Tá aí, galera. É, bateu. 2x1 quito. Nem sei quanto que essa odd paga. Enfim, a ideia não é mostrar os valores. Como eu falei, eu fui fazendo... Sem conta, sem nada, enfim. A ideia era mostrar para vocês que o padrão funciona. Então, vocês viram aqui. É, cara, o vídeo ficou muito legal, bateu na terceira. Espero que ajude vocês de alguma maneira. Então, chegou até aqui, daquela moral, curte o vídeo, comenta, se inscreve aí no canal, fechou? Valeu, aquele abraço.